Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje eu estou trazendo uma receita. Então eu trouxe a receita de abobrinha recheada com carne moída. É simples, prática, super fácil de fazer, é rápida. E além do mais, se você tá de dieta, é um pratinho único que pode te ajudar a te deixar alimentada sem grandes calorias. Todos os ingredientes e a relação deles e quantidades você vai encontrar no blog. Então é só você acessar o link que eu vou deixar aqui em cima e dar uma conferida no que você precisa ter. Agora, para você preparar essa receita e fazer a montagem dela, é só continuar assistindo. Antes de eu te mostrar como que foi que eu montei essa receita e preparei, eu queria dizer o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora, clica aqui nesse link que está aparecendo e se inscreve no canal Mulher Mais de 40. Se gostar do vídeo, se você gosta de vídeo de receita e foi prático para você, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo. Agora sim, vamos assistir o modo de preparo? Vem comigo! Nossa abobrinha acabou de ficar pronta e olha que delícia hum, ela tá super macia e tá com um perfume maravilhoso, agora sabe que o gosto tá bom? vamos experimentar será que ela tá com gosto bom? vamos ver hum hum Super macia. E eu acho que o arroz, ele ajuda a deixar a carne moída mais encorpada E fazer com que o recheio não saia de dentro da abobrinha Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado Se vocês têm alguma sugestão de alguma receita rápida, prática Que vocês fazem aí no dia a dia de vocês E que você gostaria de ver aqui no canal do Mulher Mais de 40 É só você deixar nos comentários que eu faço com o maior prazer e aproveito e, ó, saboreio. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, isso tá bom demais. Hoje eu não vou jantar. Quer dizer, eu não janto, né? Minha janta essa aqui. Hum. Hum. Já que tem mais lá. Eu acho que eu vou comer mais uma. não? Hum, eu acho que eu vou pegar mais